Nós estamos aqui na cidade de Limeira, São Paulo, na horta do seu Ailton, ele é o responsável aqui, e nós vamos fazer um trabalho com ele para saber como iniciou essa horta aqui. Ele vai contar para gente como, como que é, como funciona o trabalho dele aqui. Bom dia, senhor Ailton. Bom dia. Seu Ailton, como foi que começou o trabalho do senhor aqui é, o meu trabalho começou em 2013. Sim. É um projeto comunitário, onde eu iniciei esse trabalho, fazendo um trabalho com crianças crianças na Escola de Evangelista do Jardim Saint Simonetti. Sim. E... É, vem pessoas ajudar o senhor? Como, como que é que funciona? Então, a gente até tem convite né, para as pessoas virem. Então, de vez em quando, vem algumas pessoas é, me auxiliar aqui, da, ajudar a limpar, ajudar a plantar, né? Sim. E o senhor tem ajuda financeira de alguém ou é... como que é? Não. Não? Não. É o é um prazer de, tra de trabalhar, né? Sim. E a contribuição de, de pessoas que vêm buscar algumas ervas medicinais, algumas verduras e eles fazem alguma doação. Sim, entendi. O senhor mostra pra gente... O que, que tem aí na horta? Aí, senhor, bom dia, meu nome é Cícero. Bom dia. Aí, se o senhor tiver, por exemplo, uma erva medicinal, o senhor fala para nós, fazendo um favor? Sim. Porque, por incrível que pareça, tem muitas pessoas que, por exemplo, não conhecem alecrim. Sim. Mesmo é. estando no século 21, é. a pessoa não sabe o que é uma alecrim. O que, que é um alecrim? Aí, o senhor fala, o alecrim serve para isso, para isso, para que a pessoa tenha noção, noção da, da... daquilo que ele faz. For, é, vai fazer no organismo, no organismo. Então eu vou um, dentro do meu conhecimento Vou mostrar para vocês esse canteiro aqui Certo é, No sul é conhecido por hortelã branco, uhum. Mas é a menta então Ah, é, essa aqui então é a menta é, é, Essa é a, é a menta É muito saudável, é para você bater com suco, laranja, caxi é, E não deixa de ser medicinal porque é uma coisa natural Certo né? E aqui esse outro canteiro é o hortelã, hortelã e pimenta, mas a gente fala hortelã e pimenta por causa que é as folhinhas pequenas, esse daqui é, é, é apropriado para suco e, e também é medicinal. Esse Muita... aqui é o mentrasto? Esse daí é, é a arnica. Arnica, é eu confundo a arnica. É. arnica com o mentraço. É, e esse aqui sim. é ervas é Santa Maria. É ah, assim, o, né? o sim, ou monstruos. Esse aqui, é. quando nós éramos crianças, não sei em Madalena, mas sim. minha mãe pegava ele, seu Ailton, quando ele estava maior do que tá aí. Aí pegava a banana, amassava a banana e pegava só a pontinha dele, amassava na banana para a gente comer para soltar a lombriga. Lombriga, nossa. <risos> e tirava mesmo, tirava. viu? E a mãe não deixava a gente sair, hum. a ficava na mira do olho dela. E aquilo que ela tinha que falar, ela falava e não tinha que obedecer. Aí saía. É. E esse aqui é geralmente jogador de futebol. De futebol. Sim, usa, usa né? tor torção. Uma torção, torção. Né? É um... o, o arnica, né? Coloca no, no, no, no, no álcool, no deixa álcool, curtir é. para você fazer. É. Na roça mesmo, sabe tem uma cachaça que é feita de alambique, que se colocar o arnica nela é muito melhor do que no álcool. Que no álcool. Porque o álcool daquela cachaça que está lá, Sim. aquela cachaça amarelinha, ele... Puxa muito mais o produto que está tá na, na, na, na, na, na erva. Isso. Muito é bacana. Isso, exatamente. E aqui, olha, eu, eu tenho o, o, alecrim. o alecrim. O alecrim. Ah, o alecrim está aí. O alecrim serve para pra defumar a casa. E, e com medicinal, isso é, é um calmante, né? É, é bom para tomar o um chazinho para acalmar como o coração você ficou tá, assim muito emocionado ah, acelerado então, por e exemplo, o cê... coração está disparado, disparado. Assim dizer. Uhum. faz um chá dele no um, um chá e isso aqui é muito ele é calmante. ele é, calmante. Ele é calmante. eu é? que a minha mãe ela dá licença eu vou matar um raminho Sim, aqui pode, pode <risos> não sei se funcionava mas ela acreditava Sim. então ela, ela fazia ela falava ela colocava um raminho assim e eu não sei se era só o cheiro dele, quando ela estava nervosa, ela fazia isso. Sim. Acho que o cheiro dele, né? Ali perto. Por acalava, perto, você né? assim, transpirava. É. e Isso eu lembro disso, que meus avós, meus pais faziam isso. Então é. quer dizer que. Fez lembrar agora a Ruda também, que a Ruda também a gente tinha essa mania Sim. de quando estava com algum, algum nervoso assim, um pouco meio agitado, fazia essa mesma coisa aí, eu colocava e minha mãe, aqui. E mãe fazia Sim. com alecrim. É agora Rudo. o senhor falou de fumar uma casa, eu fiquei é. curioso. É. Como é que procederia no caso, senhor sabe? Então, se, é, se a rama estiver seca, você vai é, pôr uma vazia e pôr fogo, uhum. então ele vai fumaciar. Ah, e e vai, aquele cheiro aquele vai... Aquele cheiro vai, viu? vai é, lastrar dentro, por dentro De da, casa. da casa, fica aquele perfumado. Entendi. E ele verde, você vai ferver em uma vazia e a fumaça... Você, o vapor da, que vai sair dali... O vapor fumar, né, vai. né? Vai defumar a Vai casa. Defumar a Agora casa. isso tem sentido espiritual ou tem sentido, por exemplo, para espantar é, pernilongo, para tirar mosca, essas coisas? Acho que os dois, né? Os dois, né? É, segundo é, que os nossos antigos, pai e avó, passado nós explicavam que era era espiritual, entendeu? A casa está carregada. para se... espantar, pra os, espantar maus os maus espíritos. entendeu? Querendo ou não, não. é real, né, é, é real, é, é real. E é real, real, eu acredito é também, senhor que é, fazia bem para a respiração também, né? Para ficar um ar mais puro. Mais puro, sim, sim. Com certeza. Sim. Com certeza, sim. Fazia então, essa... isso nós estamos falando, do com... alecrim. Alecrim, alecrim. alecrim. Certo? Nós comentamos. Do Arruda, eu tenho... A Ruda tem ali, tem, né? Tem, tem a Ruda que nós falamos, né? Olha, só que é... já tocou nela, já o é, cheiro já tá vindo aqui. O cheiro aqui. é muito, muito perfeito. É, diz que ela é uma cagueta, né? Relou é, nela, ela, ela entrega o ouro. É... ouro. E é. como nós falamos no, no hortelã, muita gente fala, principalmente ah, os nortista conhece isso aqui por hortelã gordo, entendeu? Isso aqui, ó, pra fazer xarope, pra resfriado. Então. Coloca é, esse hortelã graúdo que eles falam, hortelã gordo com hortelã pimenta. Pode, fazer, é, pode misturar. Pode misturar o poejo que eu tenho lá. o poejo Ah, também. o poejo nós vamos botar no poejo é, que eu não filmei. É, então vamos mostrar aqui. Vamos mostrar o poejo. O poejo. O poejo. A madalena hoje está matando a vontade, é. que ele é apaixonado por essas é, coisas. Por essas coisas. Então, então, assim é, como eu também Então sou. isso aqui é, é o poejo. Opa. Opa. Então esse é, é o poejo. O poejo ele faz xarope então junto com hortelangor, hortelã pimenta, pimenta. ali. Mistura pimenta, aí mistura, esses três mistura, ingredientes. Três ingredientes e faz um xarope. Com água normal e açúcar? É um banho-maria. Ah tá. Coloca Pode lá ser dentro. com açúcar, se tiver o mel. Melhor ainda. Melhor ainda. Melhor é. ainda. E para criança, chazinho para criança, bebezinho. Sim. Nossa, é. É Era muito usado. É muito, muito usado. Pra... O senhor vê que coisa hoje. O senhor ainda é, é, tem o privilégio de ter essa sabedoria que foi passada para o senhor, com certeza, para os teus pais. Sim. Hoje a criança tem uma dor de barriga, farmácia. Hoje a criança tem uma dor de ouvido, farmácia. Hoje a criança está com um probleminha, às vezes no estômago, soltando pum, farmácia. É, par, é, farmácia. E sabendo que aqui, ó, aqui é, é, é, é a farmácia verdadeira. Verdadeira, é é natural, sim. né? Natural. natural. Por exemplo, se ela não vir fazer bem, também não, faz não vai fazer mal, não, não vai, não vai não fazer, fazer mal, mas provavelmente ela só vai fazer o, só vai fazer fazer fazer bem. Fazer o bem. E A gente percebe, senhor Ailton, que é, quem mora na roça ele se vira com isso daí, é. ó, e fica perfeito, perfeito. e não é. tem sequela. É do né? não, não seria sequela a palavra certa. Não tem é, como é que... não, quando você toma algo que que, que faz mal um medicamento às vezes ele cura é, não não, não. às vezes não às vezes ele cura uma dor de cabeça é, mas ele mas prejudica o fígado o fígado pode que resolver um problema ah, e, cri... e criar é. outro é, é. esse é. não esse você é. vai você vai pegar fazer é. um medicamento com ele se, se ele não curar a doença sim mas também mal, tu vai, não, vai, fazer... não vai criar outro não vai criar outro problema não vai criar outro problema então é que eu tenho eu, eu como eu fui criado Falar, é, é, felizmente o eu fui criado no um sistema antigo sistema, né? que, O quebra-pedra né? Quebra-pedra Quebra-pedra Usado para pra... Problemas, problemas, problemas no rim Problemas renais, renais. Né? Pedra no rim, é, entendeu? Eu, infecção eu vou aproveitar agora e dar é. um exemplo Eu tenho um amigo Ele estava é, com dor Forte, forte, forte nos, nos rins Aí nós conversando com ele Eu falei sobre isso, ele desvambou Porque o pessoal hoje moderno eles têm essa mania de, né? Sim. Fazer uma gracinha. Ah, Eu falei, vai lá e faça, mas vai ser ficar dando risada. É. Você vai lá e faça. Ele fez. Ele colocou uma pedra do tamanho. Eu cheguei a ver. Do tamanho de um caroço de arroz. Sim. Que ele ficou assim barbarizado de ver. De ver. É, só É, que demorou umas quatro horas sim. mais ou menos depois que ele tomou. Ele tomou, ele Tomou mais ou menos um meio litro e jogou para fora. Jogou. Então, então é. Pra provar que funciona. Porque todas as, todas as o, o remédio industrializado ele é extraído das ervas, né? Justo, São extraídos das ervas. É, é. Então só que aí vem com mais outras composições. É, né? já, já já são é, composições químicas. É química, colocam. Mas são todas extraídos das, das, ervas. das ervas. Aqui exatamente. eu tenho por exemplo falando em problema de, de rim, bexiga, eu tenho aqui a caninha da índia. Ah, vou conhecer essa agora. Caninha da índia, vamos lá. Bom pessoal, nós estamos aqui e quero deixar para vocês registrar o seguinte, nós, ele, o seu, aí eu estava usando máscara, eu também estava usando, Madalena também estava usando, mas devido a gente ter que falar e a gente querer que vocês ouçam perfeitamente, nós temos a máscara, tá? Mas nós estamos saudáveis, fique tranquilo quanto a isso, tá bom? Da Índia. Isso aqui é a caninha da Índia, que é também para infecção de, de rim e pedra. O senhor risa. sabe como eu conheço esse aí por canela de macaco. Canela de macaco. Canela de macaco. <risos> canela de macaco. Ele dá uma flor vermelha. É da. É. E essa é flor fa... vermelha que mostra. É. Ali, ó. É. Isso, deixa eu... Isso, é dessa botãozinho. flor. Ela... É. é uma flor linda, né? É. Uma flor muito bonita. E, ó, aqui ela já, já aqui deu, é ó, tá já aí. secou. Já tá seco, é, tá seco. É. Exatamente. É. Então, essa que faz. Essa eu não sei como é que usa. Eu sei que é. usa. É o chá. Se Você pode fazer o chá, aí colocar na, na geladeira. E vai beber, tomar normalmente, como se estivesse tomando água. É, que eu, eu tenho conhecimento, eu vou falar assim que é da minha esposa em 2012, em um mês de, de dezembro, que é difícil que os médicos estão de férias, e ela começou com aquela dor cólica, cólica, aí conseguia arrumar um médico, ia lá, tomava um, um soro, uma injeção, chegava em casa, passava o efeito de novo. voltamos três, três vezes. Né? Aí a gente não tinha, mas aí lembramos. Que tinha canela de macaco aqui. É, a caninha daí India. É isso falou. Fiz, fizemos o chá. Olha. Até hoje nunca mais ela sentiu cómica, Graças a Deus e a, e a, natureza, e que a natureza que ele criou. Ele a criou. Que ele criou. É. Então a gente tem. Eu, eu penso que o senhor tem o capim-santo aqui, né? Sim, o capim-santo. É... Aí a, a torceira já foi bem cortada. Mas... cortada esse ano, Posso ter devido a pandemia. O ano passado sobrou, eu é. tive que cortar e jogar fora as folhas ah, para dar para novamente. E e esse é, ano, esse ah, ano a gente não está vencendo. É, não tá vencendo. Tá vencendo. É. O erva, doce. erva, doce, né? erva, erva doce. doce, esse aqui, esse chá é uma delícia. É. erva doce, o funcho. Né? É o mesmo funcho, né? A gente estava falando, pobre mim ah, com gases, as criancinhas quando tinham gases. Era um chazinho. Ele faz de... o mesmo efeito do é, poejo, né? Do poejo. Então o é. um chazinho desse daqui já resolvia. <risos> Imediatamente já resolvia. O problema das... dos bebezinhos, né? Sim. É muito maravilhoso. E eu tenho o bálsamo que vocês. passa aqui por cima, com cuidado. Com esse pé maior aqui. E esse aqui. O bálsamo. Ah, um é. rapaz, esse aí. Ô Madalena, foi desse aqui que você passou ontem para Andreia? Foi. Para que, é que o senhor usa isso aí? Para então, que usar? Isso é gastrite, Sim. problema estomacal e um corte que você faz. Hoje mesmo, né, então, é. o bebezinho, o netinho dele cortou o dele, ele veio buscar aqui. Você, você pega, você queima a seta e coloca passa, em né? cima. Sabe um, por que, é? Sr. Ailton? Eu sabia que isso aí era usado para problemas estomacais também, é? né? Sim. Eu faço uso dele. Sim. Mas eu, há muito tempo atrás, eu aprendi que ele serve para passar no seio da mulher quando ela está amamentando, que hum. corta o seio, ah. sabe? Que trinca é, trinca o trinca. seio. Ah. É. E eu tinha e passei para uma amiga minha ah. e ela tá, é tá usando. É. Cicatrizante, cicatrizante, né? Cicatrizante, então... É, é para o mamilo, bumbum. né, Beleza? É, hum? sim. Para o mamilo, na verdade. Você é. falou sei, mas é mamilo. É, mamilo. é sim, não sim, sei. É no mamilo. É. Pra, sim, sim. Porque o é. bebê vai sugar e sangra. Porque está trincado. Está trincado, ali. sim. sim. É, né? E esse daqui é o gerbom. Gerbom? Ah, esse, esse eu não conheço. conheço. Para que, que serve, isso aí? Então, esse, esse aqui é um gerbom. É Indicado para você estar tá resfriado, com tosse. Sim. Então, o chá é muito... Muito eficaz eu não, é? ele. Eu, eu, eu não conhecia eu esse, Eu não, eu, eu, eu não medo, eu nem sabia. Eu nem sabia que, não, né? nem sabia que existia. É? E aquela planta ali só também ela. não conheço. Não vou lembrar o nome. É muita coisa, né? É, né? Mas ela é da família da, da, da lozna. Ah! Mais tá, ou menos da tá. família da losna. É, realmente tem e ela, mesmo. E faz mais ou menos os mesmos efeitos que da a losna faz. Da ela, ela é ama a, a, amarga, assim, entendeu? Então e a tem... loja não o senhor tem aqui? Eu tenho. Nós então, vamos ver daqui a pouco. É, eu, tenho, eu tenho ali a, a, a loja. Seu, eu seu Ailton, essa planta aqui, ó. Essa daqui, ó. Essa daqui? Isso. É o... Eu sei o nome. Posso falar? Coentro japonês. Coentro japonês. Ele tem espinho, né, Madalena? Tem. Eu tenho delicado, parece, seu Ailton. Parece espinho, aí. É. Você morre é. ele... Eu não não né? chega a furar, Mas não. então ele não. funciona igual o outro, bem? igual É é, é igual o outro, é um eu... tempero, né? É um tempero também? É igual. Não, é isso eu vim é pode... conhecer aqui, na cidade de Limeira, isso é. eu... é. Lá no interior eu não conhecia é, eu não, acho que é muito pouco difundido ele. É, eu ganhei uma, uma mudinha, inclusive, plantei por aqui assim, mas já tem um canteirão lá. Ah, Ela, é. ela forma, forma bastante, né? Forma, bastante, forma bastante, bastante. E ali, pelo que eu tô vendo, pé de pimenta, no pezinho do tal. Ou tô enganado? É não, manjericão. Manjericão, ah, tá. manjericão. Vou olhando assim rapidamente pra vocês pimenta. É. Ah, o manjericão também é outro. Que faz também xarope? Faz xarope, Sim, sim. Usa faz como xarope. tempero como também. Como tempero, né? tempero, tempero também. Tem na pra... carne, ah, na carne. Usa é. o Manjericão usa no bolo não? ou na carne? Na carne, na carne. É, é que eu saiba, usa na carne. Na, ca... na carne. Ô seu Ailton, eu parece que eu quero lembrar do nome desse aqui, mas não tô lembrado. Não, ah, tô, tô olhando e falando qual que é bem. Esse daqui é. Depois e a, gente, a de gente volta nele. eu Estou quase lembrando. É, é uma erva medicinal também. Medicinal também. também. Para estômago, pra... esse não... Bom, inteiro. pessoal, esse aqui não precisa nem falar, né? Pelo pé, você já sabe que é abacaxi. É isso é, aqui é. Ele entrega o ouro só nas folhas. Babosa. Também é muito importante para emagrecimento. Para fortalecer o cabelo. Porque cabelo o cabelo está é. caindo, não sei, Sim. né? É. Ela é muito. É, ela serve também, não sei se o senhor sabe, senhor Ailton, quando a gente rala assim, é. cai de rala, pra gente passar é, no, é, é. no ralado, no assim, ralado, pra cicatrizar. Pra cicatrizar, ela é. é. E pra não, não deixar mancha, né? É. Eu fiz isso no meu filho. É. Ele levou um tombo e manchou tudo Todo o rosto, rosto. esfolou aqui, né? Sim. E, e ela, eu passei ela, no rosto dele. Ela é muito cicatrizante o nome dele. E ela não tá. deixa. É, ela é. não deixa. Dessa? É. Ela não deixa, sabe o que, Madalena? Manchar. Manchar. Isso. Man, é. É, é, não, deixa man não deixa manchar. Cicatriza e não é, deixa Quem manchar. toma tombo de skate, toma tombo é. de patins, de bicicleta, é. que rala. Mala. O primeiro banho é doloroso, né? É. Depois do primeiro banho, já passa ela, a, a baba dela, ela que não deixa... não deixa. É, não deixa. tira no seu lugar aí, bem. É o Guaco. Ah! Olha oh, wow. é, é. aí gente, é o Guaco. Ah, ó. Fez, o pé dele está onde, seu, Lá naquele canto? Naquele canto do gente, não sabia que o buaco ele enrama, igual enrama o maracujá. Ele está mostrando para nós aqui. Agora eu vou registrar aqui para vocês e para mim também, lógico, né? Para que é usado, senhor? Então, ele é usado para para xarope, para resfriado, para gripe, entendeu? Então, esse aqui seria a raiz dele principal: tronco, tronco. Então o, o certo bom, pode plantar ele junto com o maracujá que nem o senhor fez né? é, é que tem uma parte do maracujá Eu não tem problema nenhum, mal, né Aí, é, que... é, então ele vira, dá pra fazer uma gente, quem uma, é que uma passa no meio de uma né? mata vê um pé de, de, de, de planta desse e fala que é medicinal, ninguém fala olha assim, é. não sabe, por isso que os nossos índios são saudáveis saudáveis, porque eles conhecem, tudo. conhecem, tudo, conhecem tudo, tudo. tudo então esse é o guaco esse é o guaco Tô tentando lembrar agora é, quero mandar um abraço nosso amigo Mário Nunes, o senhor estava falando para mim esse na última conversa, é. Mário, a respeito do que o senhor Ailton está fazendo aqui, falando, mostrando para nós aqui, ó, é. né, o senhor, o senhor Ailton entende bem isso daí, senhor Mário, do jeito que o senhor gosta, esse aqui é? Essa essa, é a, hum, essa, essa árvore aqui, ela é uma planta medicinal, e ela cura até câncer, câncer. Ah câncer. rapaz, Não. é isso aí que, que segura do... para mim. É, Madalena. É exatamente. Talvez do leite. Esse leite tira até a verruga. É colocado na água e a pessoa. Inclusive a pessoa que me deu essa muda, ele mora bem próximo aqui. Sim. Ele já tava com cinco anos fazendo tratamento de câncer. Na, com medicina. Ele parou de usar a medicina e foi curado só com.. Olha só. Bom, com, esse, com, essa, com essa, essa planta O com leite e essa planta É alguma coisa da Amazônia Entendeu? Sim. Mas ela tem um outro, um outro nome antes Que, que conclui assim final Amazônia Olha é. só e, e ele mora aqui perto E o senhor disse que ele então Coloca é, esse é, Ele me disse que é mais ou menos De 5 a 6 gotas em cada dois litros de água. Dessa, de, é, você produz um tipo de um leite? Um né? leite. Aí você vai tomando. Ah, durante o dia, sim. Durante vem? o dia, entendeu? Entendi. Você vai tomar um de água, toma um calezinho de, de, dessa água. E e é fácil falar com ele, será, isso, é isso? Muito fácil. Não vou lembrar o nome da rua, mas aqui é Jardim Santa, Santa Malha. A, a antiga rua 1 de uhum. Santa Malha. Você chega ali, vai, na casa dele tem um depósito de, de material de construção. Peças de material de construção. Ali embaixo. Não o senhor, sei não, é tem o é. um senhor é Nortista também, entendeu? Sim. Então aqui na então, rua 1 Santa Maria. É fácil a gente encontrar? Sim, é muito fácil sim, você encontrar, que ele vai estar tá, tá sempre lá, que ele tem um, um, Na casa ele, tem um, ele trabalha com peças de material de construção. Entendi. É? Entendi. Ele que te deu essa. Ele que me deu essa. É, a muda. Essa, essa muda. Aqui tem mais, o é, o é, que ele desse. falou, bem, que agora ele é. alastrou, né? É. Tem um panteiro, um panteirão dele lá, ali. Entendi. E aqui, senhor, tem um pouco de... É, aqui tem... Ascória, é, um, é, o O almeirão. almeirão, né? É... E lembrar que essa planta aqui também me fugiu, é fazer xarope também, é... Não é ah, levante não, levante. Isso que eu ia falar agora, a levante, a, a levante, né? levante, gente, é. mas olha como a natureza é, é né? É. é da família do hortelã também, é, né? é, é, é, é, é da família do hortelã e no caldo resfriado você junta todas essas ervas zel... um, um, um... e faz um xarope, um xaropão, um, né? um xaropão. É, um xarope. aí vem, pode colocar o levante, levante pode, pode colocar o poejo, o, poejo, o, poejo, o guaco, a hortelã, o hortelã pode fazer tudo, tudo junto. O senhor sabia que eu vim aprender sobre o hortelãzão aqui, que eu não conhecia? Não conhecia. Não, eu só conhecia esse hortelã pimenta. O pimenta, né? É. Só. É. Esse daqui é o... o... Espinafre. O espinafre, né? Espinafre. Que, é... É uma... que aliás, gente, o... Um... O... O... O... o planta gostosa na comida. Hum? Já comida. Uma muito delícia gostosa. a verdura. E os médicos... Por exemplo, assim, receita muito para o bebezinho fazer ó, a papinha né, e colocar... O espinafre? O espinafre. É, né? é só porque, aí, tem muito, porque tem muita vitamina, né? Sim. Proteína e vitamina. Então é muito para na patinha e das daqui crianças. Esse é, aqui é o. É serraia. Só ah, que como ela tá mais velha, Madalena, ela ela tá, serraia, gelha, ela tá, tá, ela já tá no velho. ponto de soltar tá semente. Tá... Soltando semente. soltando já. semente. É, cortando a é serraia. Semente, é. serraia. É? Que a pessoa passa no pasto, vê, tem uma, primeiro dá uma mistura e não dá valor. Isso aqui é também é remédio, eu... né? não dá valor. Não dá valor. Picão. O picão, né? Picão, picão, picão também é remédio. É espinho, mas é remédio, né? Dá banho, né, Madalena? Dá banho e no caso tem tanto criança, tanto adulto quanto adulto, com Amarelão? Amarelão, entendeu? Aquela anemia que dá um... em. em uma... Tirícia, né? Tirícia. Uh -huh. Eu já conheci pessoas desenganadas de médico. Sim. E foram curadas através um com banho, um banho e banho. Você, você tomar, né? E toma, você Também, perde, chá. toma um, um pouquinho da, do, do, do líquido e faz o banho. Sim. olha é, só. Muito, muito. muito em... Portanto. Ah, só, só, eu estou vendo outra outro ali, você vai me falar qual que é. Eu sei que é uma árvore medicinal, esse, esse vermelho ali, ó. É... Eu não sei, se, eu, eu, eu confundo se ele é penicilina, se ele é... Terramicina? Terramicina. Terramicina. Terramicina. Penicilina é uma plantinha mais miudinha, né? Ah, tá. É. Ah. Essa é terramicina. Essa é terramicina. É natural, né? Ele pode fazer o chá. Uhum. É, fazer o chá. Aqui um pé de colorau, né? Um pé de colorau. Nossa, nosso tempo, né? Não, então, senhor Ailton? Não tinha é, né, essas coisas industrializadas que a gente morava em cima si, é. Eu uso até hoje. Até hoje. É, é hoje. importante. Quem puder é, eu tal, uso dano. até hoje é coisa natural, né? É. Não faz, não, não faz, eu lembro não que a mãe socava no pilão né? E o mãe interessante, é. Hoje virou... Antigamente você passava no pé de árvore desse aí, ninguém nem... Hoje virou artigo de luxo. é De luxo, é. Esse, né? E não é barato Não é barato florístico não. não. É não. Esses já são secos. É. Tá é. na hora de tirar, não né? Na hora de tirar. Esses daqui vocês conhecem? Não, eu tô olhando assim na impressão que é um pepininho, mas eu não conheço não. É o pepino de conserva. Ai, Ai, esse que bonitinho. Que... Esse, é, esse é o pepino de, de, de, de conserva. Olha é. só, esse então E esse é ponto esse aí já está no ponto de colher? Já, aqui. No ponto Eu de colher. achava que o pepino de conserva, senhor, é. fosse plantado assim no pé normal. Normal. Está é. vendo como é que a gente vai aprender? É. Aí, então ele, ele só vive na parreira. Na parreira. Lá, lá ah. tem lá. Plantei aqui, plantei um pé ali. Não sei se tiver onde ele vai embora. Olha, Olha, Olha só, assim. ele vai ramando. Lá, assim, tá lá em cima. Tá lá, tá lá em cima. Tá. É mesmo, é. Deixa, eu, deixa eu focar lá porque ficou muito bonito ele lá em é cima. cima. É, seu Mário Nunes, você deve estar feliz agora com esse vídeo, hein? Seu Mário Nunes, aí, o tem um amigo nosso, ah, sim. Do, Espírito Santo, ah, do Espírito Santo, que né? ele ama o que o senhor ama também. Ah, é? Aliás, o que nós amamos também. Sim. Ele nem sabe que eu. Eu, eu, eu acho que eu não comentei com ele que eu vim é. fazer essa reportagem contigo. Hum. Isso aqui é difícil encontrar. Encontrar, né? É. Não acho tenho... fácil, não. Depois eu tenho na pé de jurobeba, de aqui. aqui, que eu te falei pro senhor, minha mãe fazia nós fazer. Aqui, ó. É quando tava nesse ponto esse aqui. Esse ponto aqui que era Ela pegava é. essa pontinha que você tá é. segurando aí, amassava é. com banana. Banana. Que a gente comia. comia. Aí ela falava assim: "Agora você senta aí e não sai daí. Vai ficar aí." Não. E nós é dois para poder brincar e ficar <risos> até jogar para fora. Nossa, não tem. A minha, ver, a minha não tem mãe... verme, não é. brinca que... Não, sai. Elas não ficam, não elas fica, saem. Não. não fica mesmo, né? A minha fica mãe, mesmo. ela batia, é, no caso não tinha liquidificador, é. então batia no pilãozinho Pinalzinho. assim com leite. Dava ah, leite é mesmo, pano, com leite Mesmo fazia com leite. É, é, pano. Pano. Eu lembro, é, a minha ah, avó isso, fazia isso. Agora é. que você me fez lembrar, é. ela torcia. É, isso aí torcia. Isso aí aquele sumo verde. Aquele sumo assim. Muita dava no leite e muita a gente. vez a mãe, minha mãe fazia bala de é. açúcar, queimava com, com açúcar, fazia aquela balinha com, com isso aqui. Com né, o consumo sumo dele, pra, essa eu já não sabia, mas chupava de manhã cedo, levantava e já jejum. Né? em jejum. Dava essa eu já não sabia, <risos> <risos> não, você nem imaginava. É, então é, é, era nós crianças, né? Então era mais fácil de, de, de, de vamos de, dizer, usar, de enganar a gente, de enganar, né? de enganar <risos> <risos> por causa para de do doce. <risos> <risos> Entendi. Uhum. Esse daqui, ó. Oh, isso aqui é uma beleza. Hora tem por 9, né? Hora por 9. Tá bonita, tá né? Está no lugar é... certinho, né, Madalena? É. Esse está no lugar certinho. É, é um muito utilizado, que é um. Tem muita vitamina, proteína, entendeu? O chamado lá em Minas é. tem muito deles. Eu não vou sabe? lembrar qual, de qual país que veio, mas o pessoal quando vieram um país de fora, eles trouxeram esta planta para eles usarem em lugar Sim. da carne. Isso, eu, isso eu fiquei sabendo que anos... chamada carne de pobre. É carne de pobre, é. é. Então, será que não foi da Itália não? Não me lembro o que... É, mas depois tipo, nós precisava é que o senhor me curioso agora. Sim, que é um. Então veio onde no... vieram pra cá e certo, que a alimentação deles era isso aí. Lugar da carne. É... E o usar. senhor não, não é acostumado a passar aqui e comer umas duas, seis folhinhas sim, por sim, dia? Sim, hein? sim. É? Ela se, assim? é só pegar aí, é, se, pegar, se, né, se, chover, lá, se chover lá. melhor ainda, é, já vem lavadinho. Então ela não tem gosto. Ela saiu uma gosminha, né? É assim, ela tinha ela é gostosinha. Eu... É. eu aprendi a comer também, eu gosto também. É. Uhum. E ali tem, ó, vocês. Se vocês lembram o melão, São Caetano. Faz parece um tempo parece... que eu não vejo, hein? Parece, amanhã. É... Ele parece, mas não ah, é. Igual é esse não é o melão de seu caetano, então? É, o então, então, é, Esse é? Então, é... Muita gente conhece ele por melão amargo. Hum. Mas, eu não vou lembrar o nome dele, é... é... Que o nome é japonês. E já, é... O melão do, do Japão. E... Que eu pesquisei, eu tenho até anotado o nome lá, né, mas é em japonês. Mas ele é idêntico o melão de São Caetano, né? as folhas, o então, fruto só foi a fruto diferença só. Que ele é, que é, que é, que é maior, que o melão de São Caetano fica mais ou menos só isso, né? Pequenininho, né? isso é. É. porque é pé velho, mas ele tá o dobro desse, desse tamanho aqui. Então tinha uma japonesa que vinha assim buscar, a fruta madura, o esposo dele que é diabético, dizia ela que era muito bom para a diabetes também, a pra diabetes também, pra quem é diabetes também. Comer a, a polpa da, da, da, da semente dele. Olha só, eu não, não conhecia. Essa é a primeira vez que eu tô vendo. Tá. Então esse aí daqui uns dias já, já tira a semente. é, Só que é, ele madura rápido. Se, se, se amanhã tiver amarelinho, você deixava pra depois amanhã chegar que já abriu. Ah, já abriu, né? É. Essa fica é semente. Ah, entendi. É. Entendi. isso eu não conhecia. Uhum. Tô conhecendo agora. E quem, e quem gosta do giló, hum. Esse afogadinho, que nem o giló, é a mesma coisa de giló. Olha ah lá, Madalena. É? Enfogado, igual o giló. Igual o giló. Pode comer. de fomeio? Então. A japonesa falou para mim, eu fiz. eu gosto de giló, então eu adorei. Mas, só, só a massa é um pouquinho mais, mais firme do que a massa do, do, do giló. Ah, é porque o depois do mais Mas do é o giló é ele... uma coisa, aquele amarguinho, é. né? É. a mesma coisa. É, é mesma coisa. o que senhor falou, né? Aquilo já tá no ponto, já de... É. Tá. Mais um pouquinho ele já abre, né? Ele já, ele já abre. E a sementinha bem, Bom, bem colorida. Bom, né? já vou aproveitar deixa, que nós estamos juntos. Hum. Nós estamos indo para Minas Gerais, eu creio que o ano que vem de mudança. Tem muita coisa que não precisa que o senhor nos ajuda, porque lá eu mesmo, não, acho que lá eu nunca vi isso. Nunca, viu, né? não, é. nunca vi, né? Não, nunca vi. E já vi que ele enrama, então como ele vai lá, é só fazer uma parreirinha dessa deixar ele enramar, né? E as primeiras hum. frutas dele, mas fica... Nossa, é fica lindo, assim, ó. Hum. Só que ele, é bonito se ele durasse, assim, só que ele não dura, ah. é. Você né? Então, ele, ele tem que ser consumido conforme... rápido. É, porque senão hum. ele, ele... E conforme o sol, né, acho que o ele sol, vai amadurecendo é, é. mais rápido, é. né? E ele madurou, você, você levava pra casa. primeira vez que ele saiu aqui, mas bonitão, eu vou deixar em casa de feito lá, né? Ah. Quando foi no outro dia, já tá. Ah, <risos> ele então ele, ele, ele é, ele é muito rápido. É, ele estoura. A primeira vez que eu vi, eu vi do lado de lá. É, é. Ali que eu plantei, é. que eu plantei né? E eu olhei, é. fiquei olhando assim e é. falei, nossa, mas será que é um fruto deformado? Eu pensei que <risos> será que deu problema é. nesse fruto aqui? É. Tinha uma senhora, é. umas pessoas ali, eu perguntei, você conhece isso aqui? E ninguém soube responder, é, responder e ficou por isso é. mesmo. O senhor não estava aqui para responder é. e ficou é. por isso mesmo. É. Hoje estou é. conhecendo. Então, ele é japonês, eu tenho uma pessoa que me deu um nortista estava mexendo com um senhorzinho falou olha eu tenho uma planta assim, assim assim tem uma multa aí é pra, pra, Ele falou para vários tipos de, de, de, de doença só que eu não marquei na hora ele me falou o, o nome para quem servia mas depois o senhor passa o nome dele para gente sim que cai, a gente aí pesquisa. vai pesquisa vai, vai vai vai achar vai vai, vai, vai, vai achar Entendi. aí ele passou ele e trouxe uma mudinha quando eu plantei quando eu plantei e, e deu uma mudinha passaram, olha quanto já né come. Aí tá nossa, nossa. nossa. E aqui tem cebolinha? Tem é, cebolinha, são. É. é, não deixa de ser também. É, é algo, é. né, Madalena? De se mostrar, né? O alface, por exemplo, eu plantei. É, afinal de contas a gente tá na horta, é. né? Eu o plantei. alface, esse aqui o senhor plantou quando? Plantei terça e quarta, hoje é. Só com oito dias que eu plantei. Sim. Tem duas qualidades, né? É, esse aqui é o.. Esse é o alface americano. Ah, e esse aqui é a rúcula. Ah, hum. é a rúcula a outra a erva medicinais. isso aqui é o rubim sim. é uma erva também medicinais a gente como no meu tempo não, era, não ia falar do futebol porque a gente gostava do futebol né sim então é, é, é, era um medicamento que a gente que nossos pais curtiam né? no, no, no álcool levava para meio do campo se a gente machucasse fosse uma torção já já levar para lá já, já levar para para a gente usar então rubim então é, Muda... o senhor tem mais pés, não tem só isso aqui não, né? Tem só mais uma. Ai. Essa muda eu trouxe do Paraná, tem três anos que eu fui plantar. Eu trouxe uma mudinha e plantei, uhum. entendeu? É como ela dá semente, Sim. aí é, depois, é. depois vai nascendo. É, vai, ela, vai... ela mesma vai, é. jogar na vai, vai morrer, morrer, jogando a proposta e vai nascendo. Vai, vai nascendo. Esse daqui... Esse daqui é morango, senhorita? Esse é, é moranguinho. Moranguinho. Moranguinho. moranguinho. Ah. E aqui o é... quê? Isso aqui é um pé de, de jurubeba que nasceu ainda sim que ele não vai poder ficar aqui né é, não não vai vai... É. vai vai vai rachar o vaso é. né? ela vai dar morango com goji é. beba Que dá essas bolinhas a é, é, é insulina é, é é, bem. Bem. também para para para E como diabetes, que diabetes? usa Puxa, folha. e as bolinhas pode comer não Pode Assim, um pouquinho tosse, ela é um pouquinho picante, você deu Você sabe, sabe que já, eu já passei aqui? Parece a Maria Preta. Né? Eu passei Maria ali Maria Maria do lado um é. dia desse aí. Um dia desse não, faz uns um... <risos> seis meses. É. Né? E eu peguei, rapaz, eu coloquei na boca. Eu falei, vai lá saber o que eu tô botando na minha boca, hein? Aí eu acabei jogando fora, eu não sabia o é. que, que era. É. Hum. é, só tem um picante, Sabiá que sabiazinho, nossa, come isso aqui, viu? Olha, de, só, olha cedo, de tudo a natureza, que eu... ah? de tudo que eu amo. Ah? De tudo que passarem, a fruta que o passarinho come, a gente pode comer que é. Não tem, não tem problema, né, senhor aí? Não tem problema. Olha só, é. Magalhães, eu não o que eu vou experimentar. Certo. Certo. Certo. Certo. Ó, tá aqui na minha Graças mão. Graças a Deus não precisa dela, mas é. vai experimentar. tá aqui na minha mão. tá, tá vendo aqui. Eu vou Agora sai. porque ele falou que você tem coragem, né? Lógico. Porque quando eu coloco as goias na boca, olha que ela fala. Você é. é doido, Ben. Como é que você pode botar uma coisa que você não conhece na boca? Pô, eu vou experimentar, ué. Hum. Ela tem um docinho. Tem um docinho. Ela até um pouquinho de picante. É, né? a gente sente na ponta da língua. Ela é meio picante. Que ela... Então assim. a folha do chá. A, a, a folha oh, bem, folha então seria chá. bom levar o Sr. João, né? Porque tem uma partes senhora que vem buscar está aí e fala, não, faz ele a é, Madalena. É, tinha que levar a muda, o seu né? O Sr. João levar uma mudinha para ele. Nós temos um, um amigo que tem esse problema. Ele muda eu que cara, essa a, dá essa... uma olhada aqui, quanto coentro? Essa é toda coentra. Eu já tinha visto. Já tinha visto. É. Só que nós tiramos a atenção dali, uma, rapidinho, é, Madalena. É. Gostaria que é. o senhor é. me falasse uma coisa, senhor Ailton. Sim. Como é que faz para tirar a muda dessa planta? É esse a, a rama? Ah, ela, ela é por, uma qualquer pedaço de rama desse aqui. Se você plantar, ela vai brotar. Ah, entendi. É, entendi. Brotar. entendi. É. Então, eu posso vir lá por fora, por pegar um que pode por qualquer momento, levar. Aqui. Pode pegar, tirar. Sem, sem. É um senhor que ele era funcionário público, aposentou e agora é. tá com esse problema de diabetes. É. Então pode ó, passar. Pode, pode, esse daqui pode. eu conheço ele porque da onde eu vim tinha muito. Esse aqui, né? Uhum. Eu conheço ele por figatil. E eu conheço ele por cura tudo. Cura tudo, né? É. E que a, a, a macera a folha, não é isso? É. é. Macera mistura é, com, é, com água. Com água e, e, e toma. Pra tomar quando você. Às vezes o cara toma umas duas, três vezes. É. Um vai uma com fígado intoxica, né? Aí você e pega tal. e faz isso. Eu, faz, eu não faz, bebo, faz mas eu sei que faz bem porque é. já comi coisa que me fez mal. É. é. A, a salvação foi, é. Isso. foi isso. Foi isso. Foi muito, isso. muito bom. E dá um pé alto? Dá, dá alto. Isso, aquele lá mesmo, é, gente. É. Olha lá, é aquele pé lá, é. ó. Aquele ali, ó. Que lá é, Eu fico aqui, eu cura tudo. Eu vou, né? eu vou é, reservar um pedaço da minha chácara, senhor. É. Aí. Até já tá convidado pra ir pra lá, ah, ficar tá. com a gente, quando nós estivermos morando lá. Passar uns é, dias conosco. Seria um prazer. Um prazer, um prazer. É, eu prazer. quero separar uma é. parte pra esse tipo de coisa de aqui. Coisa só. Isso. As pessoas ó oh, só que hoje eu já aprendi coisa que eu não sabia, eu, sabia, eu não conhecia. E se for Aí... em outro lugar, tem muito mais coisas, hein? Muito mais coisas, né? mais, é. plantas, ervas, é. né? Muito, muito, muito mais. Então, é. o, o bolo do, do Chile. O boldo do Chile? o Chile. Que não tem nada a ver com aquele um né, Madalena Parece, mas não é, né, bem É, ele ó, assim... E eles falam que medicinalmente é o melhor que tem é esse aqui. É esse aqui? É. E o outro é da folha grande, então eles falam que o medicinal é, é... Ah, o da folha grande eu conheço. e conheço. então, é, então E também, fala... também pega por estaquia, né? É. Então... Colocou no chão e já pega. Já pega. Nossa, é que pega <risos> muito fácil. Quer dizer então que esse aí, é a concentração então dele, da química que ele produz é melhor do outro? É, medicinal é melhor. Melhor esse? Esse é mais apropriado do que o do que, do que, do que outro. Isso aqui ó, isso aqui tem muito no Ceará. Muito é, que eu eu, eu vi uma das folhas cair, é. eu achei que era do bolo, mas eu nunca vi. Não, não. É, flor. É, é. Eu vi que ah, é, dele, é dele. Manda neném, né, não foi o que você vê. presente. estão bem? Sim. Beleza? Bom. Oh. Não tá gravando ver. as plantas? Isso, fazendo a reportagem sobre planta. Escrevendo no Ceará, acho que tem muito essa planta aqui, né? <risos> Nas casas. Não, Gabriel. Assim. Ela, ela, ela... não é essa que a turma chama de buquê de noiva? Pode ser, porque ela faz... Ela, ela, é, a Madalena ganhou uma, mas não sei se... Ela, ela que fica que bem sei, aqui. Sei, e cheira bem gostoso. Aqui na esquina dessa rua, lá em cima, tem tem, tem um pezão, né? está sempre florido, assim, aquele boquezão, assim, né? Bonita. E aqui se é no fundo tem a Amora. Amora. Tem amora, ó. Aí, a Amora, ah, amora aí, deixa, é, deixa eu ver aqui. É. Segura, meu amor. -me -me. O primeiro, é Tirar o picante que tá na minha língua da outra, ah, é, da, outra flor, da, a, da, da, da outra bolinha. Outra bolinha. lá <risos> Que delícia. E esse aqui? E esse daqui, ó. Conhece disso, hein? uns conhecem. E eu conheço mais ela por arcideira de folha. Uhum. tem Aquela lá é a arcideira de capim. E essa aqui é a arcideira de, de folha. Eu também conheço como árvore cideira. Eira de folha, tá. Tá Ou melissa, né? Nossa. O pessoal melissa. fala melissa, Outros né? Fala melissa, tá bom, Rapião? Já treinou já? Treinou. Então, dá um chá muito gostoso. Sim. Aí minha mãe fazia muito gemada hum. de ovo. A gente estava meio equipado com tosse. Já hum. e... encheu a boca d'água agora? lembra? <risos> e fazia, assim, não sei se ela fervia para tirar o. Colocava na, na gemada, ou batia junto pra gente tomar quentinho. Você sabe que hum. eu não sei? Eu já fiz que... com aquele ali, ó. Eu não Aquilo sabia ali. que fazia isso? Eu fazia. É. Então pega as folhas. É. Será que serve? E bate. Eu não tô lembrado como Eu acho que, que faz o chá separado. Ah, e bate. E bate já. o ovo separado, depois ela, mistura. Será é que é, que é isso ela aí? Ela fervia, batia o ovo, batia bem batido, aí fervia isso aqui e despejava aquela água. No, ah, no então fazia o chá separado, bem é, forte, eu aí acho. Depois, ele cozia, e dá, e, aí depois mexia e, e, Bom, e pessoal, dava pra gente tomar bem quente. Toma que, eu não eu, lembro, seu Ailton, se, desculpa, Cícero, se, é, era o um ovo Bati, batia não, a, a gente... clara, batia a cara pra, pra ficar. De, depois batia a gema. Vou, vou fazer, ó. Uma... É, para ele poder um engrossar, um ele gros, engrossar. Ah, Aí fervia isso aqui, agora que eu me lembro. Ele fervia, depois despejava no caneco. Nossa, ele é muito can... bom. Ele tem era só caneca dele. Só caneca de, de, de alumínio. Caneca de alumínio. Nem alumínio de não, de lata. De, de, não lata. De, de lata. de lata. É, de lata, né, saiu? De mesmo. Quantos cabos, quantas canequinhas eu fiz de leite, de leitininha, cortava a folha, fazia o cabinho E tinha até um ferro, na ferro, um pouco lá para Rebitar. Re -rebitar. Aquele Rebitar. ferro de sapateiro? Uma vez sapateiro, a gente tem um cano assim, ia furar um buraco num toco lá, enfiava lá para poder rebater. Uhum. Pra fazer a caneca. Naquele tempo, a estante que falava assim, é. madeira assim com os canos. Assim. Era tudo é, pinturado. eu conhecia tudo... que lá por bateria. Bateria, bateria <risos> Boy, né? Bateria, é. Bateria. Eu dava é. pra pôr panela pra também. Pôr panela, é. Essa aqui vem me cobrando, ó. <risos> ó vem me cobrando, eu já tenho... Eu até falei pra minha mulher, falei, nossa, é porque minha mulher gosta Organizadinha. Organizadinha. E a vez eu vou procurar, eu sou meio. Na pia, lá tá tudo nas panelas e eu vou procurar uma panela, ver que não acha, tá aí, aí fala, mas nossa, eu vou fazer um, uma bateria pra ficar de pinurado, porque se já chega, você já viu. Pega! <risos> é, lá, lá, lá na roça eu quero fazer é, uma, é, bateria, uma é, bateria pra ela. Bateria lá lá nós vamos ter um senhorzinho, aqui tem uma, é. e a mulher dele é muito caprichosinha, mas é uma beleza, beleza. só pegar lá a panela aqui, que quer é, e acabou, acabou é. é esse negócio de ficar enrolando não. Esse aqui? Açafrão. Ah, o açafrão. Ah, o açafrão. O açafrão eu plantei um pezinho assim, em casa, é, já colhi. Já colhi, Cizê. né? Eu eu ali já ali, Eu também colhi ali, e esse aqui, tá acho que eu plantei um dia depois. É. Ah, quase que eu passo pelo açafrão, não e não Seu Arilto, não é? e... É... Eu colhi o meu porque eu vi que as, as folhas é. estavam secas, mas sim. é o tempo certo mesmo? É. Quando é, essa época colher, a, a, a folha murcha. É, murcha é e vai secar. O de lá Lívia. já estava tudo seca lá Passa a favor. E a batinha Eu percebi que quando eu tirei lá, é. tinha umas batatinhas brancas ainda. É porque não estava formada, faltou vitamina, é, não sei. Nada. pode ser isso aí, porque eu lembro do meu tempo. O que meu pai fazia? Ele sempre plantava. Não tinha aquele estupro de árvore que produzia. Podre? podre. Ele... Então ele, tá... ele é igual a orquídea? Igual a orquídea, igual a gengibre. Ao... Ah, a gente... o gengibre também gosta É da família, né Gosta de... É bem. Nossa, o é... Gosto Esse... de pau podre? Pau podre, assim, se fazer plantar no chão. Aqui até eu vou fazer um, um buraco assim, encher de esterco para poder ficar fofinha, então ali, ali, ali ela, onde ela, vai mesmo? Ali ela ah, produz. Entendi. Então ela Tudo gosta lindo. de lugar assim bem, bem, bem, bem estercado. Entendi. Bem, bem estercado. Tanto esse aqui quanto a gente. Então talvez tenha faltado. É, foi que você falou. que você falou lá. O meu saiu umas batatinhas meia branca. Parecendo a. Parecia. Uma a cebolinha. A mandioquinha. A mandioquinha é. De... mandioquinha é, misturada é. com parecia Aí um. Você porque faltou que caminho então? Ela foi formado com o humor, né? com o também, o, é o que mais o senhor tem para nos mostrar? Isso aqui é a, a salsa? Esse é a salsa, né? Hum. A salsa também é usada para remédio, pra né? Para remédio também. Hum. Além de ser Eu... usada na culinária? É. Para remédio também. Ah, é? A gente está acostumado tá a usar salsa tem, só infecção, mais? principalmente a raiz como dela. Tempero, né? Né, o tempero, né, seu? Tempero, tempero. Mas não é só como o tempero que não, usa? Não, ela é. Para infecção é muito. Também a raiz. Sim. tirar a raiz. Para ferver para fazer, fazer o chá, né? Para infecção, o quê? Por dentro? Por dentro, assim. Ah, qualquer entendi. tipo de infecção que eu vejo. Tem pessoas mais de idade que vêm procurar a gente aqui, né? Então, Essa tem, é, tem, tem é um onde está a sabedoria senhor, escolhida, senhor, vem, né? Vem. Você não tem um pé mais velho aí? Aqui mesmo tinha um canteirão, eu acabei assim, tirando... Tirando e dando a raiz. Tirando a, a, a raiz. A pessoa. Então, a pessoa leva tudo, né? É. Daí chega lá, leva pra raiz a raiz e... Aproveitar, raiz. aproveitar. Aproveitar as folhas. Aproveitar as folhas. Tem Parqueiro. até uma, uma florzinha ali? Aqui. Isso aí, o.. É um... Nossa, aqui no meu tempo de criança. Tinha muito, andava muito, né? A gente chamava isso aqui de beijo. O beijinho. beijinho, viu? Uhum. Eu mesmo uma sementinha, andando por aí, joguei aqui, ó. Você aí nasceu, lá, parece lá, lá. que. Olha lá como é que tá. Ah, nasce, é, é mesmo. Nasceu bastante. Olha lá como é que tá. Isso aqui é um, aqui tá a semente, né? Que beleza. Tem, semente. Tem aqui o um carquejo, vocês conhecem o carquejo? Né? Vamos Foi lá. Esse? Deixa eu só passar aí nesse cantinho. Carquejo, aí eu vou ter que olhar pra me lembrar. Pra lembrar. Ah, lembrei. Lembrou agora? Lembrei lá em Minas isso aqui dá muito na é, serra. Lá, tem região lá que é, é nativa, né? Nativa. Então aqui tava uma torcerona acho que agora ficou velha, então ela, eu cortei, né? Uhum. E até dobrei o galho, daqui. Tá, tá brotando o galho, que tá dobrando, e agora está voltando tá lá. Interessante, eles colocam isso aqui na cachaça também. Aqui na cachaça. Muitas pessoas passaram a pegar isso aqui, dizem que ela é, é, vai emagre emagrecer. É, não sabia. É, né? não, não gosta de engordar, né? Quantas passaram aqui para me falaram oh, para mim que é para fazer o chá isso que ajuda a emagrecer. A emagrecer. Então quer dizer que o senhor dobrou a folha dela, Porque eu... é o resultado. Aqui é o resultado. Aliás, a folha não, o um galho. O um galho está brotando. Né? Então o galho, ele, uma vez que o senhor coloca ele no solo, ele já enraiza. Enraiza. É, Olha é. só. Que Até que um cara passou um ócio, um queria uma mudinha, fazendo um com... ah. Aí tirei de um galinho aqui, eu seria um galinho com raizinha. Já deu para ele, ele levar? Eu vou pôr com raiz. Ah, isso aqui também é importante, isso que eu estou focando aqui, ó. Trevo. Trevo. Isso também come como salada, né? Como salada. Tem gente que não conhece, mas, conhece mas é como salário. É é e agora que nós vamos passando, vai vendo bastante, olha. É. Passando que é bacana. E, e vai, senhor, isso aqui o senhor não tira de jeito nenhum, né? Ah, eu deixo, né? Vai deixando, deixando vai deixando. É. Não limpa. Sempre passa alguém que necessitando. Que precisa, que o senhor precisa, tem. tem, tem é. Tenho aqui. É? Esse também... é roxo ali é o pinhão né esse daí usa para quê o pinhão roxo é o pinhão. tem esse roxo tem um outro verde no nosso tempo não usava muito para verme de torrava ele para pôr um... o caroço o caroço é a semente, semente. para vermífugo para porco para porco para cavalo agora pra só tem lembrar no tempo de criança nós vimos é. É. No, no japonês que tinha lá só que eu não sabia porque que era é, usado rapaz, é. mas a minha avó criava porco uhum. agora tá explicado é, é. e tem aquele pinhãozão né? Tem o, o, verde. Verão, o verde O verde, então, é. só, que, eu não sei se... parece que a minha avó usava esse sabão também sabão, sim ah, rapaz, é. como é que a mente vai buscando lá atrás é, é. usava aí a, a tomatinha é. É. É, o, é. o pinhão e a mamona? Mamona, fazia o sabão. sabão, assim, sabão né? Olha, gente, há quantos anos? A aqui... soda era. Era cinza, fazia é. a, a cinza, fazia adequada. Poder fazer... O senhor lembra sabe? como é que faz aí? Eu não lembro mais. Eu lembro que a, a, a minha mãe e minha pano, né? Pegava cinza, colocava num pano, fazia aquela trouxa, né? E apanhava dentro d'água. Aí, Madalena, vai pro atenção de pra aí, gente aí começar Aí vai, ela ia puxando. Tirando da cinza. Tirando da cinza. vou dizer, a soda mesmo? Que seria a soda. Seria a soda hoje? Seria a soda hoje, e depois aquela água ficava uns 4, 5 dias, aí tirava. Bom dia. Aí usava aquela água para fazer, falava adequada, para fazer o sabão. Aí pegava. O sabão de quadro. Olha, é, como, como, eles como? Matava, é? Matava é? Porco, que Matava porco, pegava aquela banha de porco da barriga, aquela barrigada. E, Sabão. E, e sabão de bola? Tá bom de bola tá bom. Pensa no sabão bom, hein? É. Milho. Fazia sabão com milho. É. Isso adequado. Pegava o milho também. Lá. Um e, pra sempre e sempre da cinza que o tirava o ex-produto que seria hoje a nossa soda sempre calça. Seria a pois é, pessoal. É. É. Se alguém se lembrar aí, deixa é. nos comentários porque eu tô aqui rememorando lá atrás, ó. É. Só que eu, eu nunca vi fazer isso. Eu fazer da né? cinza, não. Eu, eu, eu, eu vi fazer eu já, já sou do tempo que quando minha mãe ou minha avó ia fazer sabão, já tinha já tinha soda cálcea em escama. Vocês querem ver o pé de... Ah, de losa? De losa nós não vimos, né? É. Ah, sim, ah, deixa eu perguntar... É. sementes que estavam na terra no estirco ah, que eu gente sim. fez aqui o canudo aqui e aí estava junto mas almeirão, era, era... almeirão roxo, serraia mas era para então o senhor preparou isso aqui só para o... Isso, é, isso aqui é medido de transagem isso é transagem é transagem, também é anti é, também isso, isso né? exatamente, isso aqui em São Paulo Olha lá um na praia. em São Paulo eles compram a transagem lá fumam, perto, perto do pé do serraia lá. aqui ó, né? Ó. É. lá em São Paulo o senhor compra ele seco pra trançagem seca. Olha gente, que coisa boa. Quanta coisa que o senhor Ailton tem no pedacinho tão pequeno de terra. Interessante que o senhor não lembre e eu também não lembro. Eu só lembro de uma coisa, Madalena, ao ver aquela planta lá, de uma moça que gostava de um rapaz, vai escutando essa senhor Ailton. E uma outra também gostava. Gostava também. Aí era época de, de verão, é. mês de dezembro. A primeira disse a segunda assim, ó, faça um chá de... Aí falou o nome daquela planta lá. Que ele vai te bronzear e você vai ficar com uma pele maravilhosa, porque a outra comentou com freio! Com freio! Tá vendo como é que é as coisas é? aí seu Ailton! Tá vendo como é que é as coisas buscam? Aí ela fez o chá, ela fez o chá de confrei. Vai vendo como é que ela fez. Fez o chá de freio bem forte. E a outra falou assim: você passa bem no corpo e vai pro sol. E, pro sol. e a outra foi pro sol. Seu Ailton do céu. E aquilo depois começou a soltar bolha e bolha e bolha, e bolha, e bolha e e foi cozinhando o corpo da moça, eu lembro que ela teve que ir urgente para um hospital especial sobre queimadura de Vai, queima pele, porque a outra fez aquilo para humilhar e judiar dela, para ela ter direito ao rapaz. O ah, que aconteceu? O rapaz ficou sabendo da história, é não quis nem saber da outra. da outra e da outra toda queimada lá ele ficou do lado dela até que ela restabeleceu Deveu. o corpo tudo e não sei se deu namoro, se, namoro se deu casamento mas eu lembro que até casamento. então Ele, ele protegeu, protegeu a... aquela com freio, gente Vamos olha a história comprei. que eu fui lembrar <risos> para o poder e aqui nós temos lousa, a né? losa a losa bastante é, medicinal também né esse é. aqui é no nosso do meu tempo, as mães que amamentavam as crianças, criança com dois, três anos estavam mamando, e não tinha, não queria deixar de, de mamentar, ah. então pegava a folha, a, a a né? pegava no, Aí, Madalena, no seio, sei, para a criança entendi. não mamar mais, porque que amarga, a né? Era difícil uma criança e? que continuasse mamando. Esse entendeu? daí é o alosa. A né? né? E também problema estomacal. Sim. O estômago você comia alguma coisa, comida gorda. Tempo de comida assim, com um deocassada, milho assado, um assado molecada. Era nossa. Carne de porco. Carne de porco né? bem gordurada. É. É. Tudo misturado, né, aí, Tudo misturado, macetava isso aqui põe na água. Tomava. Mapa, mas amargava uh, até o cérebro, eu nossa, lembro. Cérebro, eu, lembro. É, eu lembro. Só que amarra. Eu tornei já. Tomei. tomei. Amarga amargava amarga. até o cérebro. Mas ah, também é. resolvia mesmo. Como tava. Impazinado, falar impazinado, eu né? falava empanzinado. Falava em panzinado. Exatamente. Ah, de Impaixava, repente, né? ou você vomitava, ou você soltava. Resolvia, você... Vomitava, você... resolvia re... né? Resolvia, resolvia. a saber que Homem. a natureza é tão bela, Bele. tão maravilhosa. Que nós estamos falando de assunto de 50 anos atrás é? e ainda tem aqui, ó. É. Tem, tem um prazer de ter de manter isso aqui. Tá grande, né? Você viu aquela babosa? Esse aqui, ó. Isso que medicinal é para medicina sei que é a melhor que da que ah, fo... é? da folhinha estreita ah eu não sabia aquela lá fica um folhão né aquela deve ser então melhor para cabelo para cabelo é a é eu acho que eu tenho em casa eu tenho em casa da é. grande eu tenho da pequenininha mas é uma rajadinha é sorteio dela não dela não não deu muda ainda sair se, é se eu tivesse eu, eu, eu também, dar também, ali não, até uma da grande, mas o tanto de muda que ia sair Ô, né? Madalena, é, indo para Minas, se a gente conhecer alguma, alguma coisa de alguma nós fazer para ir pra sim, casa sim, nós, que Porque mesmo... lá a gente tem aquele, igual o Seu Deca falou pra nós lá Aí o Seu Deca levou nós lá pra ver a muda Eu não lembro, Pela agora, esqueci agora não. o que, que ele me é. mostrou lá, que eu fui lá ver com ele Eu falei, nossa, o é. Seu Deca faz muitos anos que eu não vejo isso se tiver, nós podemos trazer para o seu aí. Sim. Sim. Né? Esse daqui é o que, senhor? É com uma espécie de orquídea, da família da orquídea. É jasmin, mas ela está mais para orquídea do que jasmim ah. O jasmim é diferente. tu comprei as mudinhas? Uhum. Então ela está mais para orquídea do que é, e vai dar flor Sim. bastante. Esse aqui é flor também ou é remédio? Esse é flor. A é. é flor. É. Esse é flor. Ai, Essa eu não, esse não conhece. É... esse remédio paroba é ah, já vi falar mas não conhecia não. É. então ei mais gente aí você passa na beira da estrada lá em Minas Gerais você vê as coisas e muita vezes não sabe pra que serve aí o pari paroba então ela nossa pra, pra muito Saúde, É, é Madalena, é eu estou dar... até vendo o sorrisão do, é. seu, do seu Mário, Mário Nunes. É. O seu Mário Nunes é. tem um amigo nosso, que a gente não conhece pessoalmente, mas é como se conhecesse, eu, esse, sim, ele ama eram... isso aqui. Ah. Ele ama o que o senhor está fazendo tá aqui. Uhum. O sonho dele é, é ter um, o privilégio de ter um sítiozinho para pues. plantar como o senhor está plantando, cuidar dele. como o senhor está cuidando e doar como o senhor doa. Nossa, eu, teríamos, eu, tivesse. eu queria ter um tempo a mais e um espaço mano. Sim. É, uma, a mais. Quando eu foi na gestão do Paulo Ravis, do outro prefeito. Sim. Era o Luizinho. falar o Luizinho do PT. O Luizinho do PT tá em Alfenas. Alfenas. E ele me convidou para trabalhar com ele. então ele veio de Alfenas para trabalhar Já na saúde. Na saúde. Isso. Remodelou a saúde. Foi, foi. foi. Nossa, entendeu? É. Aí eu em reunião falei que, eu, que tinha um sonho de terra. Aí falei do espaço, ele falou, não, gente. então tem todo o documento. Né? Então, ele falou, faz um ofício, ele autorizou, então eu tenho, tenho a documentação disso aqui. Tudo que, que beleza! Que eu posso tá, tá utilizando. O Luizinho nossa. é uma pessoa que eu vou falar uma coisa, né? Eu lembro que ali na área de saúde da prefeitura, lá, você não via ninguém, né? tudo de vidro, gabina. Tirou tudo isso. Tirou, tirou tudo. Um você outro, um... Você tem que um Você tem que ver o funcionário. Exatamente. Entendeu? Agora esse negócio, fica, o funcionário fica escondido? É, não dá. Eu lembro. Viu? Aí, nesse caso, o pariparoba tá usa -se como, seu, seu Ailton? Então, esse é esse chá também. Chá também. É pra... Da folha também. Da, da folha também. também. Variedade de né? problemas de saúde. Né? E ele só dá assim, é pequeno ou é árvore isso aí? É uma árvore mesmo, né, pelo que eu tô vendo? Ah, lá, não. É, vem um, um, uma professora aqui. Uh. Um pouquinho desse tamanho, tá? Uh. Pra... Como ela é, eu quando imaginei, eu lembro que meu pai falava que ela é mais um úmida? Quando Sim. vou plantar aqui, que vai estar sem um Plantei aqui, ela tá é uma folha bonita, tá subindo, né? Tá subindo aí, tá é. né? É. A é. senhora não sabe o tamanho que dá? Não, não, não, não sei até... Mas dá para imaginar que é uma árvore, né, Mas é Pelo tronco que tá subindo aí, né? Tá subindo aí. Né? É. é Olha aqui, César, mostra aqui. Isso aqui é uma delícia, eu amo é. esse almeirão. O almeirão roxo, né? Almeirão roxo, né? Nós temos um amigo lá no bairro do Tatu, isso aqui na casa dele é festa. Que <risos> é. terra abençoada que ele que, tem. Que ele né? tem lá, né? É. Então, é então. Esse, esse tipo de tomatinho aqui é tomatinho? Esse é o caipira, o tomatinho caipira. Ah, aquele sim. Aquele que você pegou lá é... Só que é um pouquinho. Eu sou caipira, é? tem um caipirinho que é mais pequeno. Tem e aquele lá que é... Maior. Que é aquele que você pegou lá, que é ah, maior. Ah, sim. Esse Depois é você é o caipira, mostra lá. Esse é o caipirinho mesmo, você vê? Entendi. para as mulheres, ó. É? Rosa. rosa. Olha aqui que linda. <risos> para as mulheres rosa. Ah, você até com a sua blusa aí você quer saber? Por que tinha aqui uns caixão da rosa branca, Aí, Fica tá bem a rosa também, a blusa, mas fica bem. Tá bem, né? Você, aí, eu, eu, eu, eu, eu tive o privilégio de conseguir uma mudinha dessa paineira aqui, ó. É. Que nasceu e eles, o pessoal da limpeza ia cortar. Eu peguei é, a, mudinha a mudinha e levei pra um é. sítio. É. Tá duas vezes mais alto que é. esse aqui já. Mas isso não é a paineira. Ah! É aquele de fazer doce? Ele tá de fazer doce. Olha só, gente, eu tô achando é. que é a paineira, mas eu conhecia. Jaracatiá. Jaracatiá. Jaracateá. Eu tô achando é. que é a paineira, porque é. ele parece é. com a paineira. É. é idêntico, né? É, eu é. achei é. que foi paineira. Aí quando ele falou, mas não é paineira, eu é. lembrei. Eu, eu lembrei Jaracatiá. Nossa, quando já comemos tanto doce nesse aqui. Eu lembro que ele, eles fazem um furo na, no tronco. Eles fazem um furo no é. tronco, assim, quadrado. Aí tira o miolo lá de dentro. É. Então, como, como na região que nós morava no Paraná? Da cultura da nossa, da cada tronco que é da então, onde cortar os galhão, que os é galhão, eles sentiram tipo no palmito, sentiram uma casca que dentro. Tem um miolo, mas é um o miolo mole. que faz o doce, então a gente fazia o rapadura, né? para pra tirar Dá ainda, pra mas pra tirar. aí pra mexer com é ele aí é. agora... É um sítio, esse aqui é o lugar do sítio. Nossa, eu já conheci isso aí, ó. Sim, ó, troncão. É De que região que o senhor é do Paraná, senhorito? Ó, eu só morei, eu sou paulista, mas eu morei no em... Paraná, morei... Quando nós fomos para o Paraná, faz alguns dias, né? Alguns dias, 1967, assim. né? Um dia desse, né? É. Fomos pra Cascavel. Meus pais comprou uma propriedade em Cascavel, mas como os corretores aqui do estado de São Paulo, sabe, sempre teve e tem pessoas espertas, né? Então eles vendiam as propriedades, né? E mostrava uma fazenda aberta. Hum. Quando as pessoas iam lá, existiam as terras, mas era lá no fim do mundo. Então meu pai comprou as propriedades, né? Então meu pai disse pra gente, ele foi primeiro, que dava 12 quilômetros, da Centro Cascavel, na cabeceira do, do lote. Quando nós fomos para lá, para abrir do Balmato, pra fazer a casa, para ir, ir buscar a família, nós andamos 55 quilômetros de jipe, aí acabou a estrada. O pai falou, pai, era 12 quilômetros, e tinha um picadeiro junto a gente. O picadeiro falou, não, sou domingo, vai estar lá domingo, domingo. domingo. Não, sou domingo, é que vocês foram pela cabeceira. Agora o lote é, é, é cumprido, nós vamos entrar pelo fundo. Rapaz, ah, pai do céu, eu nunca tinha entrado no mato... Mas mato, mato, mato, a coisa mais linda Aonde que era a perova, você conhece a perova? Conheço Não tem se pó, você é só desviar da árvore, você podia correr assim no meio Quando era parmito, era só parmito E nós estava, eu, meu pai, um alemão E um filho dele e um empregado Então nós estávamos em cinco, mas o picadeiro, seis Então o picadeiro entrou no mato, pegou um revolvão Aquele tempo podia, né? Vocês quer falar comigo? Chega aqui Meu pai tinha experiência, mas nós não Depois que o pai foi contar Quando ele entrou no mato, meu pai não descolava do picadeiro Picadeiros tiravam um pé do qual meu pai colocava outro ele sempre conjunto. E aquela coisa mais linda, aquela mata linda e Enquanto tinha um tipo de um giral em cima daquelas árvores né? Perguntava O que, que é aquilo? Falava, Esse aqui, ah, os caras vêm para matar onça Sabe? Um, Faz um giral Um assim. giral lá em cima que ah, chegava a rupiar Aí, para não ficar tão longa a história, nós saímos do hotel às sete e meia da manhã. Fomos chegar num acampamento na beira do rio, chamado Ribeirão da Paz. Era duas horas da tarde. Longe, hein? Longe. Tinha mais três homens lá dentro do, do, daquele ranchinho. Eu não sei onde que arrumaram, era um ranchinho coberto de palha de arroz. Não sei da onde eles arrumaram, porque não tinha... Tinha ali? Só matam. É. Né? Aí cumprimentamos eles, aí ele perguntou, você trouxe a caixa de bala? Isso que estava junto com a gente, ele falou, não, eu esqueci. Ele falou, pô, eu não falei para você que amanhã eu tenho que ir para Curitiba, no, no julgamento lá, não sei que julgamento é esse, né? para Curitiba, eu preciso, preciso dessas balas. Aí você já, o senhor, sei, o senhor não sabia do que se tratava o assunto, Aí começaram a dizer, tinha 17 anos, aí meu, meu, eles começaram a discutir, aí o meu pai falou, vamos ficar atrás das árvores, aquelas árvores. Se sim, sim. Sair bala, pelo menos nós estamos. Nós e viemos para trás daquelas árvores. Né? mas se acertaram, aí veio conversar com nós e falou, nós ah, não tem comida. Mas a comida que eles tinham, nossa senhora, a, me a melhor comida que eu nunca Uma já tinha comida, mas a outra não. É o pinhão. Vocês conhecem o pinhão? Né? Conheço. Nunca que eu tinha conhecido. Porque conhe é uma delícia por pinhão. sinal. Então deu três pinhãozinhos para cada um de nós. E um pedacinho de mandioca, assim, que não sei onde é o maior aquela mandioca. Mas aquela, era, era doce, era salgado. Tinha tudo sabor aqui lá, porque com 17 anos, só o café da manhã, duas horas da tarde. Era um bife, né? E, e, e, tudo, né? e, três, e três coisinhas que só foi para, Entendeu? Mas comimos. Aí ele falou: vou, vou mostrar pro sorcio domingo o, o, o lote. E saímos na beira do rio. O pai mesma coisa. Brincadeira, o pai junto. Então era quatro e meia da tarde, nós chegamos, lembro como hoje, o Marco falou, se Domingo que não é 545 o número do Marco, do sítio, o senhor pai falou, é. O pai falou, mas cadê a estrada da Serraria? Ele falou, tá lá na cabeceira em assim. cima. Quer dizer, que a maneira, ele tava enrolando, né? Tava tá enrolando. Tava enrolando. Viu? Né? Aí, falou, vou com você até uma altura, entramos no, na picada, o pai, mesma coisa. Então, aí começou a, dar, a escurecer. Aí ele falou, agora eu vou voltar, seu domingo, vocês seguem, vocês vão sair na, na, na estrada, na serraria, entendeu? Aí ele despediu de nós, aí o, meu, pai, meu pai deu sinal para nós e, e o pai, eu lembro como hoje fingiu que estava fazendo xixi. Mas depois ele contou que ele estava olhando para ver se o cara ia voltar mesmo. Aí o pai viu que ele distanciou voltando, aí o pai, aí começou a escurecer. E, e o medo? De onça. Sem ar, Sem, ar, sem ar. O, pai tinha, o, pai tinha, o pai tinha um canivetinho que fazia cigarro de palha. E vamos andando. E aí começou a dar uns trovão. Escuro, que só veio na hora do relâmpago que você via picada, sabe? sabe? Mas mata, pai mata. mata mas só tinha picada assim. Gente do céu. E o pai falou, meninos, filho, fica tranquilo. Tranquilo, que Deus é está com nós. Entendeu? Aí fomos, nós escutei um barulho de sanfona. Tem Bendita gente. sanfona, Tem né? Tem gente. Aí saímos com um destampado assim. Que tinha feito uma derrubada. E, e tinha uma casa. E era o dia de sábado. Que tempo fazia barraca, não sei se você lembra. Comida de foi de, de, de coqueiro? Coqueiro. Eu, eu morei de tabinha de Coqueiro. É, de eu tabinha. Tabinha. Aí eu olhamos, paramos assim. Aí demos para ver, tava dançando. Deu pra ver que era um casamento, né? Viu a noiva, passou dançando por causa do véu, a uhum. né? falar um casamento. Aí veio a experiência do pai, falou, ah, vocês ficam aqui e eu vou sozinho, porque na chegada, todo mundo junto, isso pode assustar. É, achar que é, é, é. bandido, é. coisa assim. Falei, não pai, mas eu sou sozinho. falar, não, não vai acontecer nada, mas se acontecer coisa, um barulho diferente, vocês também não vai lá não. Ele Esquece de mim e continua a viagem de vocês. Falei, não pai, Falei, não, não. Não vai acontecer, mas se acontecer, ao contrário, vocês, vocês vão embora e Esquece né? o senhor e quem? Eu, meu pai e mais três pessoas Que eram alemãs, que um alemão Que tinha comprado uma propriedade também O filho dele e um o empregado Então nós estávamos em cinco Sim. Aí daí, o pai voltou Com mais dois, dois senhores falou: ah, vocês vão aqui ó, essa derrubada aqui Aí você já tem uma picada no mato Aí uns 200 metros e já sai na estrada e o pai falou, mas e a serraria Eu, falei, Eu já sei da história Os corretores fazem que Eles falam né? que não existe, não existe isso. Vai ter um patrimônio Deixa eu 15 ou 20 quilômetros, boi, chamado boi preto. Sim. Aí Deus é tão bom quando nós estávamos saindo na estrada, veio um farol, um carro, né? O pai deu com a mão, que tem só era jipe, né? Só gípula, O cara encostou de ir, pai, contou a história, já começou a chuva, falou: não pode, entra aqui dentro, tô com pressa ali, dando uns tiros nos caras aí atrás, mas eu levo vocês, tendo patrimônio. Aí quando abrimos assim, a porta, a Luizinha, já vimos que ele tava manchado de sangue, assim, vai fazer hum. o que, né? Cara, é, tinha que ir embora. Ir embora. Né? Aí entramos no jipe, chegamos no patrimônio. Era uma venda assim, né? lembra aquelas as bombas de gasolina, os caras... De manivela? de manivela? De manivela. Aí ele falou, espera eu aqui. Eu acho que era dele ou era de conhecido, que ele entrou pelo fundo. Ah, tinha intimidade, né? Entrou pelo fundo e saiu pela frente. Falou, o que tiver de comer e beber ali, pode comer e beber aqui por minha conta. É? Ah, que benção, olha é. só aí, como que aí, Deus é bom. Aí ele entrou no jipe. Nós, nossa, que fome! Meu Deus. <risos> o que que tinha aquele tempo nas vendas? Era jabá, jabá, sardinha, sardinha. sardinha. Tinha e bacalhau farinha. também? Você lembra do bacalhau? Ah, algum lembro do bacalhau, dia, lá, mas acho que lá acho que naquela, naquela tinha. <risos> Não tinha. Mas o jabá tinha? Nossa, eu já comi a sardinha salgada e a sardinha de conserva com farinha e tubaína. Ei, comida boa, hein? Nossa! Vamos o homem pode comer aqui Falou é... é o nome do cara. Esse é o nome da boa. É, é. Aí eu falo, olha, ainda contamos a história, eu falo, olha, esses caminhoneiros tá estão tá indo para Cascavel. Vou conversar com eles, está com família, vocês vão em cima da tora. Eu lembro disso também. Até sair no asfalto, lá no asfalto vocês ficam, esperam o ônibus que vem de, de, de, de Foz do Iguaçu. Aí, pá, estamos, chegamos lá no asfalto, era umas 7 horas da manhã, de cima da, daquele caminhão. Mas aquela noite praticamente não existiu, né? Aí, ficamos esperando ali, veio o ônibus e íamos para Cascavel. Chegamos no hotel, chamamos até São Luís, o pai. Tomamos um banho, fomos tomar café de novo. Aí o pai contando para o senhor: Ele falou, sou Domingo, o senhor estava bem armado? Ele falou, nós estávamos. Mas que arma vocês tinham, o pai falou. Deus. Deus. Ele falou, vocês não perderam nada. Aonde vocês tiveram lá? Aqueles homens. Se vocês falam alguma coisa que eles não gostam, eles matavam você e jogavam dentro daquele riozão né? Quem Já quer aí, dar notícia eu... de vocês? Nunca mais. Então vocês não perderam nada. Entendeu? Aí. Tomamos um cafezinho, fomos pro escritório O cara falou, a viúva O, o dono da greva morreu, tem a viúva Aquela área que vocês viram é de vocês Eu falei, mas como eu vou entrar com a família 50, quase 60 quilômetros no meio do mato falou, então vocês voltam para Guararapes que é aqui em estado de São Paulo E chamam o corretor para tomar uma, uma cerveja num reservado Lá e metem o rebarro nele pra devolver o dinheiro para vocês é o pai deu risar, falou, bonito, vou fazer isso porque de, de uma forma ou de outra que acontecer, eu não vou receber de forma nenhuma. Se eu falar me matar, eu vou preso. Não vai fazer isso vai fazer que você não, fazer não era um homem pra isso, né? E se eu, se eu, se ele for, quiser me matar, ele me mata, mas eu vou receber também. Aí, é perdi. Por me... isso mesmo? Perdi. Aí, como eu jogava a bola, voltando pra mude. Vocês têm tempo de contar isso Porra, mas rapaz do céu! Aí de, de, de... Tempo aqui, pra nós é feito, é, é, né? É, se der a fome, nós começamos não <risos> medo. Aí, de Maringá até Campo Morão, foi um rapaz sentado na poltrona lá do meu pai, ele, ele cantava na rádio comédia de Campo Mourão Campo então, Morão conhece a cidade. Comecei né? Daqui lá dá uns 800, por aí. É, é mais ou menos. Mais ou menos. quem a gente morava em Barbosa Ferraz, dá 780. É, mais ou então, menos. Não, é, é. é, 800 quilômetros. Aí ele falou pro meu pai, falou lá, é, é assim, assim, assim, vai ter as propriedades, mas em lugar diferente com o falou, mas se vocês votarem, deixou o endereço, vocês volta pra Mambure, e a gente a gente que nem puder fazer para você não é faz só que não é não marcamos o nome ah. e para voltar para Mamore fomos lá no na agência para comprar passagem para voltar e que cidade que é bom e já a gente falou mas como não tem como entender passagem sem o nome da cidade aí o pai lembrou que não era nem não era, rodovia, era um ponto de ônibus. tinha uma, um quati um, amarrado com uma corrente assim entendeu? Falou, é uma cidade, tem um ponto de ônibus, assim, tinha um, um coati amarrado com a corrente, aí o cara falou, ah, é mamburê. Ele Mas, guardou aquele é, coati ali. É aquele coati que nós vimos lá. Então é mamburê, é mamburê mesmo. Aí voltamos para é mamburê. Aí chega mamburê, o cara falou, tem hotel, aí vocês podem comer e beber, o dia que vocês, vocês ficarem é tudo por nossa conta. E aí aquele tempo você comprava sítio, para começar a pagar daqui um, um ano, dois anos, ver que vocês viram. Você, você, você, com a produção do sítio. Mas aí foi, fomos ver as propriedades, a mambureia é muito arenosa. Até a terra já ia dar o que? Mandioca, é, batata, talvez? Então a região nossa aqui de Palmeiras do Oeste é muito arenosa. vai falar assim, não, muita areia, e aí os caras, falamos de futebol, os caras vão para nós treinar, nós fomos treinar e o filho espanhol. O senhor era o, mais, o filho mais velho? Sim, era é. era mais velho. Ah. É. Aí os caras gostaram, o pai falou, filho, eu vou embora para São Paulo e vou ver o que vai fazer, vocês querem ficar? E os caras falaram, não, fica treinando com nós aqui, aí eu fiquei, eu e o filho espanhol treinando, treinando né? e o pai voltou para São Paulo. Aí, é difícil a comunicação que tempo Não existia e, quase, e, e né? um mês, meio pouco, o pai falou, filho, eu tô voltando para o Paraná de novo, eu vou ver em outra região. E aí eu já estava batendo bolinha, estava jogando com os caras. E estava recebendo alguma coisa por Não, isso? não, só, só casa e comida só, entendeu? E Aí o pai voltou para Campo Mourão, aí o pai arrendou uma fazenda é, luziana, Campo Mourão, indo para Rompador, né? Aí o pai arrendou uma fazenda e eu gostava de jogar assim, mas era cima assim de vagem. Os caras queriam ficar, eu eu não vou ficar, vou embora com o pai. Aí o pai voltou buscar a mudança e fui embora com, com o pai. E, per e perdimos, perdemos tudo. Perdimos não, né? Ficamos com vida. Né? É, é, mais importante, né? Você quer ver a Bem? Vamos lá ver a Ei, é, Mas a prosa aqui tá boa, faltou um café aqui e um, tá um queijo. queijo. Um café e um queijo. café e um queijo. Vamos lá agora ver. Que bom voltar no tempo. É. E o mais, o mais gostoso é saber que teu pai tinha honra. Um pai, nossa, nossa. É, meu um pai não homem honrado. Meu hum. pai é um negrão. É um homem que... Sempre morou, ah. no na agricultura, faz sítio, fazendo. Se o pai mudasse de uma fazenda pra outra, no... Ia 5, 6 famílias, oito famílias e ia com ele viu? Olha Onde só! Ele, nossa! O um era... Ele faleceu há quanto tempo já, senhor? Faz... Eu estava com 12 anos. 12 anos? É. Chegamos, nossa, muito calmo. Nossa, gostava de conversar. Opa! Tô vendo uma coisa ali que faz anos que eu não vejo. Aquilo ali esqueci, aquele, aquele, aquele é a flor da Amazônia. Aquela comprida, nós vamos chegar lá. É. Eu tô vendo uma coisa aqui que eu colhi muito. Madalena sabe melhor do que eu. Isso aqui, ó. O algodão, né? O a, algodão, Madalena, é. a Madalena, a Madalena, falar. Ela colheu é. muito o algodão. Só que isso aqui é o algodão lá do nordeste É o grande, né? É o grande, é o grande. É o grande. Nossa, trabalhei... ah, tem um capucho ali, ó. Deixa eu passar aqui atrás de você. Um capucho ali, ó. É. trabalhei muito no lavouro de algodão. É. Também, lá lá no, no Paraná dava muito algodão. Naquela cabeceira de Maringá ali, Cambé. Nossa, Eu lembro disso aí Nossa, mas perfeitamente. É, gigante, assim. é, Madalena, esse aí é um que nós não, não tínhamos lá, né? É. É. Cícero, tá uma aqui, ó. Olha o capucho aqui, gente, de algodão, ó. Opa, lá em cima. Aqui, Deixa velho. eu ver outro lá em cima. Ah, é verdade. Deixa eu é. ver por dentro. É. O senhor está usando ele pra quê aqui? É, é mais assim. Tá? Mais por curiosidade? Curiosidade, é medicinal também, né? Porque o caroço desse de, dele aqui é. Dessa qualidade. Porque tirar o óleo para dor, dor de ouvido ou nossa é uma. É. Excelente, hein? Pai, tá vendo, Madeira? Sim. Já não sabia de, que é. eu... de, Mas dessa qualidade. O do outro também do outro também, né? Do <risos> E bicho? Tadinha da minha neta. Eu nunca vi um algodão na vida. O que, que foi? Tomou Porra. um susto. Pegou um capucho, o capucho, o capuz saiu de dentro Porra. e ela tomou um susto. Eu achei que era um Não, ela ah. nunca viu, ela não conhece ah, o, ela o algodão assim. O algodão é assim, e Tem um bichinho é. aqui dentro, mas eles não fazem nada, não? Esse é, o algodão, esse é o algodão normal, que o vovô e a vovó cansou de, de, de nossa, colher, de colher vou... arrastar aquele fardo nas costas, nas costas na cintura, na verdade. Cintura. E quando pegava aquele que você ia pegar no saco isso espetava a mão. <risos> Meu, Deus. Meu Deus, nem fale, né, Meu, Olha, Voltando no tempo aqui mais uma é. vez. Olha, gente, só pra você ter uma noção, só os olhos. Eu ia, eu ia catando com a Madalena, Madalena é. pegava a rua dela e pegava a minha. É. Só que na hora que nós chegávamos lá na frente, Madalena vendo que eu tava com pouco, ela trocava. Dava um pouquinho, eu dava o meu pouquinho pra ela, e ela dava o cheio dela cheio pra mim, pra mim não passar vergonha. Ah, porque ela colhia mais? É, eu colhia mais, ela colhia mais, é, eu colhia mais que eu. Tinha um passarinho ali, ó. Mostra ele lá. Ah, ele tá lá. sabiá. Eu é. é capaz de não conseguir pegar por conta do... da folha. É porque tá contra a luz, né? Ah, não, ah, consegui, consegui. Um. Consegui? Consegui. É. Sabiazinho. E tá bem tranquilinho, então é. quer dizer que aqui ele tem tá casa, comida e roupa lavada. É. Olha lá. É lá. Ele tá acostumado a tijar, né? Isso aqui... Uh, é isso aqui, olha... Deixa eu lembrar o nome desse, é. arrumei, tá não. Você não lembra quando, é... Quando esse cortava assim, é... Esse é o mirtiolati? Mentiolate. Ah, é. Madalena, ele falou uma coisa agora, eu lembrei, Nossa. sabe onde nós vimos o meu tiolate? Lá na casa do, deixa eu só cê, focar aí. Você cortar, você faz um corte, você passa o líquido, é. Ah lá, pessoal, é rapidinho, tá vendo? cicatriza, você não? Oh, que interessante. Cicatrizante, é o alate. Eu lembro que eu vi é. isso aí lá na casa do Ismael, em Juruaia, Madalena. Vai pai dele Ismael. mostrando pra nós. É, então, uma almudinho. Você tem é. que arrancar porque vai cair não, ó. O senhor tem mão boa senhor. Eu tem tem aqui, mão é? mesmo. que é, Aí, Tudo muda. Ah, ah, muda. Olha só que olha. muda linda, tudo essa muda. daqui, é. sim. Eu vi. É. Já tem tá. nossa olha. chácara levando lá. Pra, lá. É, pra lá. Quantas mudas? Mudinha, né? E quantas que eu já arranquei, né? Então esse é o Mentiolático. E nós viemos ver o que mesmo? Nós estamos aqui atrás de oh, ah, Santa Bárbara. Santa Bárbara. É Santa, Santa Bárbara. Então, de quando nós fomos para o Paraná, o é. sentido de fazendeiro odiava isso aqui, né? Isso é praga, né? Queimava. Dizem que chama raio? Dizem que chamava raio, é. mas hoje é madeira de lei, né? Madeira de lei hoje não hoje pode mexer. Hoje é madeira de lei. É, né? não pode mexer. Nossa, e, dá um, e dá umas tábuas pro, pra móveis, que é tudo desenhado. Né? É. De mas por que será que eles, eles pegam? Será que eles. Esse tipo de árvore prejudicava o solo? Não, é porque tinha demais. Naquele tempo tinha, naquele tempo tinha muita madeira, né? Ah, peroba, então eu lembro tipo, que eles queimavam, falavam que isso queimava, era praga, que chamavam raio. Porque tinha outras madeira melhor, então? Melhor. Peroba, por peroba. exemplo, era, era na época lá era, é. vamos assim então, dizer, entre aspas, era praga, né? Tinha muito, né? Hoje, como acabou, né? hoje se planta. É. é de Santaela, que coisa, né? É. né? E dá uma madeira muito bonita, que é, ela tem uns, um, umas, umas nervuras é. É. avermelhadas. a É, né? Né? Macia. Uh, macia. macia. Nós conhecemos um é. pés, eu tô mais ou menos igual isso lá em Minas. É. Aí um dia deu um raio, moço, mas secou de cima e baixo. Cima e baixo né? Secou tudo. É. Aí, o, o... Aí, onde é que tá o pepininho, Madalena? Esse aqui você não falou, você Santos? Ah, então, esse, esse é a flor da Amazônia. Ah, ah, esse que eu vim atrás. Deixa, é. deixa eu passar aqui, é. só um minutinho. Esse aqui, é a flor da, é da Amazônia. É... Sinal pra também de dança também tá viu é muito utilizado tal tá com Estava com flor. flores lá ligaram a máquina bem ali viu é, então é que... é de, de... ah, ah tô, tô vendo tô é, vendo O né? eu coloquei que eu, esse dia aconteceu estou ia falar alguma coisa da, da planta aqui esse, tá, com bastante flor né? aquela da flor né ah, Depois, da flor? Da flor. E... Aproximar uns dias antes ia tá, ia tá tudo... Ia por... pegar a flor dela. Mim, ah... Para parece a flor de, de, de girassol. Ah, é? Mais, mais ou menos... Amarelinha? Amarelinha. Oh, amarelinha. Já. Se você for pesquisar, você vai ver a flor é bem, bem amarelinha, parecendo a flor de girassol. Entendi. Não, eu vou fazer o lugar, mas vai passar. Ah, tô vendo já passar ah, lá o pé do beba lá. Eu vou focar daqui. Olha só o que está carregado. Né? Eu vou focar daqui mesmo. É, é eu vou puxar do jeito aqui, ó. Bom pessoal, ali está o pé do beba, que aliás é uma delícia, né, na, na comida. Você tá de noção? Bom pessoal, então aqui é, a flor da Amazônia já seca, né? completamente seca e aqui são as sementes eu vou pegar aqui ó eu vou mostrar pra vocês a semente é ó. Tá é a flor, da flor da amazônia com certeza as propriedades dela também são fantásticas né é até gostoso de colher né é Sequinha, é isso foi um achado que encontrar viu? É. Sempre a gente sabe que tem, em um canto ou em outro, pessoas como ah. o senhor. Mas é mais difícil encontrar. Hoje nós tivemos o privilégio de passar um bom tempo aqui. Eu, eu não tenho mais ervas porque eu não tenho encontrado. Entendeu? Eu vou comprar as mudas nessas estufas aí. São bem poucas mudas de, de qualidade. Tem, tem milhares de qualidade. É, dia, graças eu, a Deus por isso. Né? E eu, O dia que eu fiz uma, a intenção de comprar semente, e tem uma casa agrícola no, no, no, no antigo Mercadão? Sim, pegou, sim. pegou fogo. É mesmo, pegou fogo. Mesmo. Eu preciso arrumar outra casa agrícola para poder ah, encontrar. -se Será é que não acha assim em Cordeirópolis ou em, em Gacemapas? Então a na, nas, nas, Nogueira que tem muita. Nas, na, na, nas estufas lá em Cordeirópolis já fui várias delas. Eu, não acho, não acho. Você acha assim, ó. Uma erva doce, hortelã. Mas o senhor estaria procurando o que especificamente? Ah, é. outras, outras, outras que eu não tem? Outras que, que, que eu não tenho. Entendi. Que eu não tenho. E eu... não. não, ainda não. É, e funciona, né? Funciona, né, funciona nossa, pela internet. É... Não. Não funciona. Fácil, né? Hoje é. Porque a é, gente porque... é... semente, né? É, porque vem, vem semente. É, não... Pela internet tudo é mais fácil hoje. Me, me, me relembrou bem. <risos> é, eu vou bem dizendo. É. E pela internet é, é, é hoje. Compra tudo, né? Compra tudo. Compra tudo. com a Bom, senhor Ailton, é... palavras ah, para te agradecer. A não gente ainda tem, tem uma, tem uma erva ali que nós né, falamos. Então, deixa eu cortar o que eu falei. Vamos voltar lá. Cintronela. Ah, vamos ver, a citronela. A citronela é aparente do capim santo. capim santo. Só que eu uma vez ganhei uma, não eu fui feliz, feliz minha não. Minha filha um dia desse aqui veio para pegar o capim santo levou a citronela. Feio o chá falou pai mas <risos> A citronela ela, ela é para espantar a mosquita dele, é, então... para tirar... Então essa é a citronela. A citronela, gente, parece um capim santo. É, você E a pode... pessoa, a gente só em nela já solta cheiro, né? É quando chega de Amanhã se ele tem mosquito aqui, só pega a folha e já passa no já, corpo Já passa. Aí bem, outra coisa, nós vamos precisar lá. É. Você conhece ela, né? Conheço. A minha, a minha irmã uma vez me deu uma muda, Aí. nós viemos pra cá, plantamos, não fomos felizes não, bem. Ela acabou. Não sai, não, não saiu, hein? Só... Não, não, não, não sei se o que aconteceu, se a terra que estava muito ácida ou faltando. Raça. Morreu. você, você quer era uma mudinha só a toceira que estava. É, é, é, dá uma toceira bem é, e se largar ela vai embora. Eu gosto dela, é igual a cedrinha. Um talinho e já forma, é. um, forma uma toceira. A toceira. Uma toceira. Ô, Saio, deixa é. eu fazer uma pergunta, essa cerquinha aqui, é, ali já é outra horta de outra pessoa? É, é outro senhor aqui. Ah, sim. Ele tem bastante coisa também ali é, né, Só que ele não tem, só que ele não tem a, a água então. Fica difícil né. Aqui, aqui por exemplo. Desde 2012 que eu comecei aqui, então tudo por minha conta. Água, instalei, pagava água. Então, não, em março não. desse ano, uma reunião com o secretário de saúde... Entendi. ...e ele reunião, porque ele queria saber, saber levar a documentação daqui para ele. E vi o Fosso Ayrton, o senhor protocola isso no gabinete do prefeito. Aí eu protocolei, e aí um dia apareceu alguém para dar uma olhada. Fosso Ayrton, eles me mandaram ver aqui, que, que, eles, que eles vão liberar para você a, isso eu espero há bastante tempo, né? E quando foi em março, me ligaram para mim lá e mostraram a plantação Bom, a partir de, de março, tá liberada a água. Coisa boa, né? É, a liberar a aula. É porque é pro povo, né, Sérgio? É pro povo. É, né? É. É. É. Uma então, pra... é, pra nós é. mesmo. Né? É, vamos nós mesmo. É, é. mais alguma coisa, Bé? Não, acho que é só, né? É. Só Ailton, então, é o seguinte. Eu e Madalena é, estamos gratos, muito gratos. Muito gratos. Mas não queremos ficar só nisso, não. Sim. Nós estávamos conversando ali e o senhor me levou lá no meu tempo de criança, lá atrás, é. Porque é. sim, sim. gostaríamos assim, a nossa casa, o senhor, deve saber daqui, é assim, se não é? Aqui pertinho, é, pertinho, pertinho. pertinho. Sim, sei o bairro, mas não sei é, o ainda da casa, mas é bem pertinho. eu vou passar o endereço pro sim, senhor sim. pelo WhatsApp? Aí assim, Talvez assim que nós por a gostaria é. da gente sentar, conversar, senhor toma café? Toma. Vou te Opa. dar um, um, um, um, um, um pó de café é. lá de Minas é. Gerais, no purinho. Dia. Vou trazer para o senhor daqui a pouco. Sim. Purinho, purinha. o senhor vai gostar. Nossa. Isso para segurar a nossa amizade, que a Madalena já te admira, não é de hoje. Sim. Não é de hoje. Nossa. E eu acabei. Eu vinha vi falando é. do senhor, é, vivia vinha falando, vivia Sim, falando. E eu não tive a oportunidade, Sim. até tive, né? Mesmo. Mas por conta de outras coisinhas, é, a gente não. acabou. Mas hoje nós já fizemos amizade. Sim, então aqui está pessoal do canal do Cício e da Madalena, o senhor Ailton, que nós acabamos tendo o privilégio de passar uma boa parte dessa manhã. É, palavras não dá para agradecer, né? mas Deus te abençoe cada vez mais. Deus Amém. continue te dando esse, esse caráter, né? essa docilidade que o Senhor tem para com as pessoas, é, que o Senhor cede com amor e Deus traz e põe na natureza em dobro. E a gente vai colocar o Senhor agora para o mundo conhecer. conhecer. É. Uhum. A princípio é. deve ter uns 58 mil que vai te conhecer. É. E vamos continuar e muitos vão, vão ver esse vídeo e... Vai ficar na, no, na plataforma do YouTube, então muitas pessoas vão relembrar é e vão, vão comentar Volta conosco. Passado. Passado. Voltar o passado Tá bom? Né? Então foi um passado. prazer imenso, Obrigado. mais uma vez. Eu quero fazer umas fotos com o senhor e com a Madalena aqui, tá bom?